Tudo estaqueado aqui. Aí ele pegou e jogou o veneno também. Aqui a banana morta. Ó. Aí, ó. Porque tudo foi morto a toque de veneno. E o conflito da terra, de nós indígenas, não para. Continua tendo a mesma ameaça. Porque nós temos a ameaça, porque veja só, o senhor aqui disse para mim, se você passar daqui para lá, eu não eu dou sim. garantia na sua vida. Poxa ele já ameaçou. É. E eu arriscando minha vida porque preciso para dar de comer, meus filhos. Preciso para nós se alimentar. Aqui, ó. O capim tomou de conta aqui desse pedaço aqui que não ia plantar nossas bananas, ó. Por quê? Pelo esse grande homem que chegou aí, que vai criar gado. Derrubou, queimou, falando para ele não derrubar aqui, que pertence a gente aqui. Ele teimou, queimou, plantou. Quando a Funai veio aqui, ele disse Não, senhor, não vou plantar capim, nada disso não. Tá aqui a prova agora, ó. A seca e os capim. E agora que só vai servir esse capim só os gado mesmo. Ah, esse pedaço de terra que eu comprei, fica lá, já tem até uma casinha dele, mesmo na divisa. Ele disse, seu Cristino, o senhor, há dois pedacinhos de terra pro seu Francisco que ele já tem essas plantazinhas aí, uns pés de banana. Eu digo, gado, esse senhor. Eu digo, mas doutor, eu quero saber de uma coisa do senhor. Se eu posso fazer uma cerca aqui? que eu estou contando vontade de comprar um, um gadozinho, menos dois, duas cabecinhas de gado, para tirar um leitezinho. Ele disse, pode, não pode, senhor Francisco? Ele disse, pode. Falou que o senhor jogou veneno na banana dele? Não, isso é conversa. É? É. É. É. Jogou internet, não. nem <risos> fazer isso. Eu né? Não. É que, o Francisco ele gosta eu, de aumentar as coisas. É Nessa terra nós estamos, é considerada uma terra indígena, terra indígena São Paulino, pertencente ao povo Jaminal. E essa comunidade já tem um, um, um estudo uh, uh, antropológico, um laudo antropológico, uh, realizado já pela FUNAI nos anos 2002-2004. É, e que já identificou essa terra, é, é portanto, uma terra já indígena por, por, por processo de identificação. Nós gente percura no nosso direito, a FUNAI diz, vai ser demarcado, vai ser demarcado. Quando é que vai ser demarcada essa terra? No dia que acontecer de ser demarcada essa terra, nós não temos mais nada. Eu acharia, doutor, que a melhor solução era tirar esses índios lá para onde, onde eles vieram, porque eles não são daqui. Eu, você sabe que os índios não podem estar misturados com os brancos. Porque um puxa para aqui, outro puxa para lá e cada qual quer puxar o a sua sardinha no Eu quero dizer para o senhor é isso. Eu achar melhor eles irem lá para o alto, então, de onde eles vieram. Eles